Ele era um amigo de Krishna. Então, Nityananda e Goranga amavam esse companheiro eterno deles. Então, Goridas Pandita queria servir. Goura, Goranga, eu vou só falar uma coisa muito pequena. Eles não, ele não queria que Goura e Nitai fosse embora da companhia deles, abandonasse a sua companhia, que eles fossem embora. Mas eles diziam, não, eu não posso ficar aqui, pra, nós não podemos ficar aqui para sempre. E ele dizia, não, mas ele era velhinho cozinhava muito, muitas preparações ele fazia. Um dia Goranga Mahaprabhu disse, eu não posso ficar aqui. Por quê? Porque nessa ideia, nessa, nessa sua idade avançada, você cozinha tanto, eu não posso aceitar tanto serviço. aí o que, que você vai fazer, vai vir jejuar, não vai comer prachada, respondeu Goridazpa. Goranga. E eles ficaram bravos, olha, hoje eu cozinhei tudo isso e hoje vocês comam tudo isso, vamos ver, amanhã eu vou cozinhar uma coisa só. Então, finalmente, Nitai se sentavam e tomava para chá. Se Goryanittais iam embora, ele vinha com a vareta. Se vocês forem embora, eu vou bater em vocês. A gente tem ceva para fazer? Não, não. Vão ficar aqui. Eu vou cozinhar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eles disseram, você vai fazer uma deidade minha, de Nityananda. Ele falou, não, eu não quero deidade, eu quero vocês. E Chaitanya Mahaprabhu falou, olha, as deidades e eu sou a mesma coisa? A aí ele falou, ah, ah, não, não, não. De então eles fizeram duas deidades. E de Guru então estava indo embora ele falou, onde vocês estão indo? Eu não vou permitir que vocês vão embora. O então, que você quer? Você fica aqui no templo. Então, então, e aí o que aconteceu? De as deidades saíram do altar e saíram andando. Gurunitai verdadeiros, né? ficaram sentados ali, e aí as duas deidades saíram andando. E aí as deidades saíram andando, né? e, e Gurudas Pandita falou, não, vocês também não podem ir embora. Aí Mahaprabhu falou, olha, veja, não tem como, você não deixa ninguém sair daqui, e a gente tem ceva para fazer. Está vendo como as deidades são iguais a mim? Elas saíram andando. Então, eu vou deixar as deidades aqui. E elas vão, elas vão comer o que você preparar, não se preocupe. Então, ele não queria fazer discípulo si nenhum. Então, chegou um... um, um, um Chaitanya chegou ali e queria se render a ele. E ele trazia 22 potes de água do Ganges todo dia na cabeça para o Guru. Todo dia ele fazia isso e a cabeça dele ficou numa condição, ficou com calos, com pus, infecção. Esse foi um passatempo que ele viveu e mesmo assim ele não parou de trazer água com essa condição, com a cabeça cheia de feridas, trazia água para o guru. E ele estava muito feliz, esse Haridas Pandit, com o Guru dele, que era Guri Das. Eu estou falando de dois, três pontos de Shambhava. Então, Guri Das, ele estava conversando com seu discípulo, Hriday Chaitanya. O nome dele no início não era ainda Hridai Chaitanya. Ele recebeu esse oh. nome depois. Eu vou coletar umas coisas de alguns discípulos. Depois eu volto. Mas Gorapunima estava chegando. E Gordas Pandita não tinha voltado. Ele tinha saído para coletar coisas, não tinha voltado. E o discípulo estava ali preocupado. Amanhã vai ser Guru Purnima e Gurudeva não voltou. E nós temos que invitar, convidar as pessoas. Então, o Chaitanya escreveu uma carta para todos os Vaishnavas. Com as personalidades, ele chamou todos para um festival muito grande. E no meio tempo, Gurudeva veio. Eu fiquei sabendo que você convidou muitas pessoas. O Guru voltou e falou: Quem te permitiu fazer isso? Guru Deus, você não veio. E então eu pensei: Você pensou? Que audaz que você! é. Sem minha autorização, você quer ficar pensando coisas da sua cabeça? Pode ir embora. Saia. E jogou ele embora. O que fazer? O Titã chorou e foi até a beira do Ganges e ficou embaixo de uma árvore. O Guru falou, você faça seu festival aí embaixo da árvore. E ele foi embaixo da árvore e sentou lá. E aí um, mirar, um, um arranjo, um milagre de Krishna aconteceu. Chegou um barco de um homem muito rico, cheio de mantimentos. E pediu para ele Chaitanya, você poderia me ajudar a descarregar esse barco? Como descarregar? Eu não posso descarregar nada sem seu guru, sem meu Guru permitir. Cadê seu guru? Meu Guru está lá. Ele apontou. Então você descarrega tudo e eu vou mandar tudo lá, para o templo onde ele está. Então tudo tinha lá, sabji, arroz, dal, gi, tudo. E tudo foi mandado à porta de Goridas Pandita quem mandou isso? Olha, alguém mandou isso aqui para a gente fazer o festival. Hã? O Guru disse, leva tudo embora, eu não vou aceitar nada disso. Você faz o festival, pode ir embora. Eu não vou aceitar nada. O que fazer? E de novo ele carregou tudo para o outro lado, até a beira do, do, do Ganges, embaixo da árvore. Ele falou, oh, o Guru Deva quer me mandar embora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um festival aqui, todas as pessoas foram e eles cantaram e dançaram. Esse foi o verdadeiro festival, eles não pensaram em cozinhar. E o que aconteceu? E alguém informou o Pandit. e eles falaram, olha chegaram para o Pandita, suas deidades não estão no, no templo. O que? Meu Goridasa não estão no templo? Cadê eles? cadê? cadê? Ah. ah, que espertinhos. Eles foram lá para o festival. No meu festival eles não quiseram, quiseram ir lá, né? E eu vou tratar eles e pegou. E ele pegou uma vareta para bater nas deidades que foram até o, de... até o festival do discípulo. Eu vou, eu vou, eu vou. <risos> Vamos ver que festival que é importante. Ele foi lá com a vareta para bater nas deidades. Igor e Nital viram. Estavam dançando lá. As duas deidades estavam dançando no festival. Os devotos estavam dançando e Goronitai também estavam dançando. As deidades. E os de longe olhou e falou: olha lá. Olha lá os dois, dançando lá, foram lá participar lá, então eu vou dar um tratamento para todos, e foi lá correndo. E Gurida Spandita ficaram com medo, saíram correndo. Porque eles iam apanhado do Vashnava. E Gurida Spandita enxergou que as duas deidades entraram dentro do coração de Hriday Chaitanya. E aí ele voltou para o templo e viu que eles estavam de volta na, na, em cima do altar. Aí ele foi lá, correu até o discípulo, abraçou o discípulo e começou a chorar. E a partir de então, essas deidades se chamaram Hriday Chaitanya. E esse é o passatempo de Goridas Pandit. Goranga Mahaprabhu então uma vez disse para Goridas, você está brincando de andar de barco? Ele falou, não, eu não estou brincando de barco, eu não preciso de barco e de. E, de, e desse, dessa, dessa cajada de empurrar o barco, né? Ele falou, não, você precisa sim porque você está levando as divas, as almas condicionadas para atravessar o oceano da ilusão, então, então você precisa disso aqui, fica com isso. Mahaprabhu falou para ele. Então, são coisas que têm um significado muito vasto e eu me sinto incapaz de, de, de, de, de discutir os significados desses passatempos de das Babaji Maharaj com o um alto da sua infinita humildade. Então, eu oro... Aos pés de Lotch Goridas Pandit, porque hoje é o seu dia do seu desaparecimento. Tiro Titi. E nós pedimos que ele nos abençoe com a sua misericórdia. Ready because Friday you will have to again attend. Always you are hearing harikatha mentioned. Don't forget. Continuous. My goose have gone, Povas gone. So all harikatha are like man going on. It's called harikatha. Non-stop. So we are doing and everything, and all.